Embora o ano de 2020 já esteja no fim, a pandemia ainda não terminou e devemos manter os cuidados. Isso não quer dizer que você não possa comemorar as festas com seus familiares. Você pode, mas sempre respeitando os critérios de higiene e cuidados. Para ajudar, basta aplicar em casa alguns dos cuidados que já aplica aqui na empresa, como higienização constante das mãos, por exemplo. Outra dica importante é manter o mínimo de pessoas possível nas celebrações familiares para evitar exposição desnecessária. Afinal, esses cuidados não são apenas para preservar a sua saúde, mas também daqueles que você ama. Preserve-se e boas festas! COB Vantras. Orgulho de ser mil por segura.